Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca com mais um vídeo e galera, hoje eu vou transformar esse controle aqui simples do Xbox One em um controle Elite e vou personalizar ele com as cores do Flamengo, o controle ficou bem legal, então é, acompanha aí o vídeo até o final, se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho das notificações, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, eu quero mostrar aqui para vocês as peças que chegaram aqui para mim da China que vai servir para começar aqui a transformação, beleza? Vamos começar aqui por essa caixa aqui, isso daqui é um limitador de gatilhos. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui galera, aqui vem uma chavezinha pra gente abrir o controle Não sei nem se eu vou usar essa chave Aqui, aqui vem os dois é, limitadores de gatilhos, beleza? Vamos deixar aqui Aqui galera, vem dois analógicos né? Vem os analógicos são é, magnéticos Aqui vem Duas chaves Duas chaves para abrir o controle Uma é Philips E a outra é Torx. Se eu não me engano o nome é esse Aqui vem dois Dois analógicos normais ó. Aqui vem dois Dois redondos tamanho médio. E aqui vem dois do tamanho maiores, do maior, ó. Aqui vem os direcionais. Então agora vamos começar a desmontar o controle e já já eu amostro para vocês um vídeo com a customização do controle, beleza? Então, para abrir aqui, galera, eu vou usar essa chave aqui, ó, para tirar essas duas tampas aqui. Uma. fazer uma pressãozinha aqui para cima. Parece que vai quebrar, mas não quebra, galera. Pronto. Agora a gente vai tirar cinco parafusos. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui aqui no meio, onde fica as pilhas. Então tá aqui galera, com o controle já desmontado, é, aqui é muito simples galera, a gente, aqui a gente vai remover só esses dois analógicos, um, dois, vamos colocar esse, essas duas peças aqui, aqui no direcional a gente vai remover essa travazinha aqui, ó, e colocar essa peça aqui, ó, essa peça verde aqui, só tem um encaixe, galera. Vamos vir de novo com a trava. Pronto, aqui é só isso galera, aqui já está pronto, então agora acompanhe aí o vídeo com a customização das cores do Flamengo, beleza? Então tá aqui galera, esse é o resultado final, beleza? Essa capa aqui foi de um controle velho, que não prestava mais, aí eu fiz essa personalização. Agora eu vou usar essa capa aqui. É, o desenho não ficou tão perfeito galera, mas ficou bem legal, beleza? Então agora vamos finalizar aqui a montagem. Agora aqui, galera, vamos colocar aqui o limitador do gatilho. Tá aqui galera, encaixou bem certinho, agora vamos ver aqui se funciona mesmo Tá aí galera, ele fica pela metade aqui ó. Tá aí então galera, esse é o resultado final do controle. É, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, Deus, deixa o like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!